E aí família, tudo bem com você? Espero que sim. Quem tá falando com você é o Fernando aqui do canal Família God. Eu já peço que assim no começo desse vídeo, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Aproveita aí e compartilha com alguém. Se você gostar desse tipo de conteúdo, não esquece, comenta com quem você quer que eu faça mais algum tipo de react que eu vou estar tá trazendo. Isso vai ser uma honra pra mim. Eu gosto muito de fazer o react. É o segundo que eu tô fazendo hoje. Já a pedido de algumas pessoas, o react que eu vou estar tá fazendo hoje é sobre o El Gato. Tá. Eu achei um vídeo do El Gato. O El gato? pelo visto, ele é bem famoso e esse vídeo é o dia que o gato fez 14 kills na solo. Ou seja, vamos lá, vamos ver o que, que esse cara tem de bom que falaram que ele realmente é um Pro Player. Então eu vou assistir o vídeo dele aqui e vamos ver o que, que ele tem a oferecer nos vídeos dele. Deve ser muito bom porque tem muita visualização, ele é um cara muito pesado. Espero que vocês gostem, não esquece, o link do vídeo vai estar tá aqui na descrição. Então, se você não conhece ele, coisa que é muito difícil, vai lá, se inscreve, comenta aí que você vê pelo... Estamos aqui dentro do monitor, aqui, tu tá vendo, todo tô do ladinho aqui do, do vídeo do cara. Vamos assistir o maluco aqui e ver o que, que vai dar. Pratina! Pratina! Já usou a sua car 98 hoje, platina? Já usou? Já usou a sua car 98 hoje, pratina? Olha, eu assisti alguns vídeos... Pelo que eu vi é o gato ele era, ele fazia alguns vídeos, tipo... É, de igreja, tá ligado? E... Cara, esse maluco é louco demais, mano. Louco demais. Então bora lá, vamos continuar vendo aqui. Já tentou, pro a mira hoje... Fazer o bug de agachar e levantar a KK98? Hum? Se agacha, mira, levanta na capa, KK98. <risos> hum. Olha, nós estamos numa solo ranked. Essa, com certeza... É uma gameplay que eu adoro postar, né, que é uma gameplay mítica, velho. Eu sou um... Eu sou um mito! Quando é que vocês vão entender isso, cara? Olha, às vezes eu fico aqui na minha, quieta, às vezes eu não me exalto muito. É, esse negócio de arrogância, prepotência, é uma coisa que nós devemos evitar. Mas de fato, eu sou uma lenda do Free Fire. As pessoas ficam brabas, né? Aí a pessoa fica se assim, auto-engrandecendo. Humilde, meu meu humilde. Eu jogo demais, às vezes. <risos> <risos> Vamos acelerando, vamos tentar pegando safe. É ah, Aquela O que caiu ali atrás. Provavelmente ele deve estar correndo atrás de algum veículo. Ora, bolas. Se ele está correndo atrás de algum veículo, a gente vai… Ó, ó, chegou. Ó, agachou. Olha lá, ó, o piloto fantasma. Não dá nem pra ver. Olha lá, não dá nem pra ver, lá. Nossa, o cara tá bugado. Caraca, velho. Olha o espírito no um Mas tá bom, vamos ser o Ih! Já tem gente lá, velho? O pau tá Como comendo. Como esse cara tá ali? Que isso, velho? Que mentira, mano. Lá vai El Gato, El Gato, vai pegar a safe, é carnaval, é hora de sambar. Sambar na ca... É o Satanás. Ah, só podia ser uhum. o capeta mesmo. Vem cá, fulião, maldito, tem. Já liberou um dano ali, errou, vem. Fulião, desgraçado! Vou te ensinar sambar. Agora, El Gato já vai cortando pela direita, já pegou a ump. O satanás está ali, é o satanás, parece que é o capeta. É o fulião, o pessoal... Ah, <risos> libera dano, com a El Gato vai no rujadão, olhou pra direita, toma a Caraca, sala, não entrei, Mano, caraca. o <risos> <Ele> gato, <risos> já faz o. <risos> Mano, satanás, o saco! Primeiro kill aqui. Eu ia estar assistindo carnaval, né? Esse pessoal agora de botar capeta em carnaval. Eu não sei o que esse povo tem, véi. Meu Deus, vocês não tem talento, não. Vocês tem que ficar botando capeta. Não, bota capeta e bota Jesus no carnaval. Vocês são tudo uns bosta. Pessoal é do carnaval, eu sou um cara, desculpem, não me leve a mal, mas eu não curto carnaval, desculpa falar, eu sei que... As pessoas quando têm opiniões de, que divergem da outra, as pessoas... Pra ser sincero, eu também não curto carnaval. Fico irritada, né? Eu não sei porquê. A gente deveria aceitar os fatos que somos pessoas diferentes, eu tô vendo uma anta lá, fingir de bobo, pegou aberto, libera a dano, tenta subir capa, não foi ele, gato! Mano, me fala uma coisa, eu tô vendo aqui uma parada no vídeo dele, e ele põe a mira e tira a mira, põe a mira e tira a mira Eu vi um vídeo, mas faz um tempo atrás Que isso dá mais dano no inimigo Tipo, é, vamos supor Se o cara, a, a, o dano da mira longe é diferente da próxima E quando você atira sem mira, significa que você tá próximo Então o jogo não identifica que você está próximo ou não, não é verdade isso? Comenta aí, mano, pra mim, tira essa dúvida aí é. O fato de eu odiar carnaval... Não deveria irritar vocês, cara. É sério, mano. E o fato de vocês amarem um carnaval não me irrita. Sabe? Tipo... Que se dane, velho. O importante é que nós temos opiniões, entendeu? Isso é legal. Para é, você dele. entender que todo mundo, um é diferente do outro... Você vai é, parar de se irritar quando o pensamento do outro é diferente do seu. Que se dane, velho, se o pensamento é diferente. O importante é que a gente ande junto. Um ajuda o outro, um coopera com o outro. Para que possamos ter um mundo melhor, mano. Você entende? Então não fiquem bravos comigo quando eu falo isso. Alas! Que eu não gosto de carnaval. Não gosto de carnaval porque, assim, sei lá, é uma frescura. Essas pessoas saem de casa, é... Ai, é carnaval, vamos sambar, vamos coisar, mas é que eu sou um cara caseiro. Então, tipo, eu não curto não porque eu tenho um... Ah, o estilo da festa me incomoda. Não se dá. Então... Tá aí uma coisa que a gente se identificou. Gostei desse cara, mano. Eu sou exatamente isso que ele tá falando. Eu não gosto de, sabe, tipo, ir pra rua mesmo, sambar, rodar, é rebolar raba. Eu não sei se eu tenho raba, eu tenho bunda, né, que eu sou homem. Homem não tem raba, homem tem glúteo retraído. Eu não gosto, eu <risos> não gosto. Só não gosto tudo. mesmo, não, acho interessante, não acho que é uma coisa legal sim pra mim, né, mas pras pessoas são. E se é bom pra você, cara, vai, curte, se diverte. Acho que o importante aí no final de tudo é você não arrumar briga e não beijar homem sem querer. Ai, <risos> nossa. que Meneninha, matinha, um órgão <risos> genital masculino. Ah, Nossa, tens... velho. É, às vezes, nós somos confundidos pela aparência. A aparência engana, né? Hoje em dia, a maquiagem, ela tá aí, né? Pra mostrar pra nós que Nossa, qualquer velho. pessoa pode ser <risos> bonita. Ah, o foguete! Hey! Que alegria. O tá aí. Falando piada, eu lembrei, eu só tenho uma piada. Eu só tenho uma piada de carnaval, que eu peço desculpa a vocês, né? Que é uma piada Nossa, pesada. Eu nunca contei uma piada pesada aqui, gente. É a primeira piada pesada que eu vou contar. Talvez hoje eu esteja passando os limites. Eu já peço perdão a todos vocês. Mas não é tão pesada também. Vocês vão definir. Eu quero ver vocês comentando sobre essa piada. Se vocês acham que foi pesada, se vocês acham que foi de boa. Pra eu... Nossa. Lá vai o carnaval, né? É porque eu poderia contar uma piada sem graça. Tipo, ah, o carnaval chegou, você vai ver a mangueira entrar? <risos> Nossa! <risos> ah, você vai é ver isso. a mangueira entrar no carnaval. Essas piadas velhas já não... É, vamos umas piadas diferenciadas, igual essa aqui, por exemplo. O cara tá fantasiado de caçador. Tem a bala. Fantasiado de caçador. Aí ele pegou o braço dele assim e, tei, matou um passarinho, né? Um passarinho, obviamente, que era de algodão. ao o passarinho caía. Depois vinha a onça, ele, tei, Aí a onça, né, deitava e fingia de abatida. Aí tinha um viado sambando, né? Um viadinho sambava, pá, pá, pá, pá. Aí o fuleão resolveu atirar no viado assim também, pra brincar. Tei, ao viado, ai, tu deitou e ai, começava a desesperar, ai. ai as bichas loucas, desesperadas. Ai! E... e o cara, ela, desesperado, com aquela gritaria, né? E ela chorando e. Ai, ele me abateu! Oh, e ficava gritando. Ah, o cara, desesperado, chegou e falou: Dá que você idiota, isso aqui é de brincadeira. Ela falou: Não, nada disso, regra regra! Ai, matou Tem teclado, vai pra comer! Não, <risos> <risos> Nossa, meu Deus do <risos> céu, cara. Ai, agora vai ter Vai ter que levar a pra casa, desgraçado! Lá vai el gato, tem Nossa, 34 vivos. Já matou o puxou céu, a panela cara. na mão. Vá, Dradosky! Ao samba. Não matou deixa o samba morrer. Que levar, não deixa o samba acabar. Samba pra gente ser feliz. Samba! Eu gosto de samba, assim, eu gosto de restaurante que toca sambinho gostosinho. Lá vai o palhaço, libera Nossa, dano, já cara. subiu o cap, é 24, é 24, que isso, foi velho? pro saco essa aqui. Não dá ah, mano, o cara agora, também é cego, aqui, né, cara? Um... Eu gosto de um sambinho, às vezes, assim, sei lá é no restaurante, né? E toca um samba, é legal, tipo... Não deixa o samba morrer, não deixa... Por que ficar girando, mano? Por que, tipo... Mano, vai, vai mandando aí, vai me falando o porquê disso tudo, cara. Eu quero aprender sobre isso. Deixa o samba acabar... Samba não sei o <coughs> quê. Samba pra gente ir. <coughs> o samba é muito gostoso. O samba é muito cheiroso. O samba é uma de.. Eu não gosto de. Cara, eu jogo muito pouco, tá ligado? O Free Fire, Mas assim, eu acho que quando eu tô jogando, pelo menos eu gosto de pegar muito kit, Porque. Sei lá, velho, parece que eu uso muito kit, Muito, muito, muito de verdade. De bagunça, sabe? Eu não gosto é de bringer. Mas eu falo que eu não gosto de carnaval porque eu não gosto, é, sabe? Tipo. De ver briga, eu gosto de ver as pessoas se amando, se cuidando, né? Quando eu falo se amando, eu não tô falando de prostituição, né? Tipo no carnaval, né? As pessoas querem dar a raba de qualquer jeito, pra qualquer pessoa. Mas é uma coisa errada, né? Se bem que o rabo é de todo mundo, cada um faz o que quer com ele, mas a minha opinião é que eu acho que você deveria valorizar o seu rabo. O rabo é uma coisa cara, né? Ou você sair oferecendo pra todo mundo, né? uma coisa que você tinha que guardar o seu rabo, né? Você fala para pessoa tem um rabo aqui novo, legal. As pessoas vão falar, hum, valorizo, né? Porque hoje em dia, né? As pessoas estão aí. De, a desvalorização do rabo, o rabo é a coisa né, que para para pensar. Já melhor se você não tivesse rabo, você então ia cagar como. Tu tem que pensar que, que usar o pensar além, tá ligado? Pensar além, que às vezes você não pensa além. Ele gato fingiu de bobo, eu já ativei. Ah, tá contando pela direita: é 118, 108. Ah, o colete 4, Puxou duas mãos, feio! Pai. Nossa! Ai. Velho. É, Na ele moral, gato, você velho. Pegou um polega, uma canetinha, velho. <coughs> já pegou aqui. Agora vamos tentar upar esse colete, ora bolas. Três quilos só. Só a Lanquette, é, tá pouco. Ah, bicho, quando me dá lança, não tem o que fazer, né? Gameplay na certa. Aqui é 3 kills, tranquilo. Eu peguei lança, não tem o que fazer. Cara, é ele gato, tá fora da, da aqui safe. Em cima, vai ainda. atrás do Dupador não encontrou. Ai, arrega, craga, matou. Tem que comer. Não tem. Nossa. Cara, ele tá girando fora da as safe, cara. que a gente vive do lado. Isso é fato. As pessoas tendem a não ser elas mesmo, às vezes, perto da gente. Você já teve a impressão de não conhecer bem a pessoa que tá do seu lado é, há anos, sabe? Tipo, a pessoa que caminha com você. Cara, na moral, ele tá ranking e ele tá andando fora da safe, isso tá me incomodando, velho. Às vezes você para e pensa, hum, será que essa pessoa é realmente isso que eu imagino dela? Porque, infelizmente, as pessoas se ocultam, né? Elas não falam o que sentem, não falam o que pensam, não dizem é, a verdade sobre nós. Elas só falam o que convém, porque, cá entre nós falar o que agrada a gente é muito melhor do que falar a verdade. Então, eu quero que todos vocês agora escutem o que eu vou dizer Uh, você precisa ser você mesmo, cara. Você precisa contar as suas coisas. Eu prezo pela sinceridade nesse canal. Então eu quero contar a verdade e a sinceridade para vocês. É isso. Aleluia. Ele foi para safe. Para que vocês possam me conhecer. Essa foi uma reflexão que eu resolvi falar hoje. Porque se vocês me conhecerem bem, vocês vão saber como agir comigo, vão saber o que falar, vão saber o que dizer. E eu quero que vocês sejam abertos comigo. Tá bom? Eu estou pronto para ouvir a verdade. Mesmo que ela machuque. Lá vai, El Gato. Já deixou a reflexão. Carnaval! Já vai buscando aqui. Opa, colete, não achou nada. Já cliparam a sapato, postaram música, 3 no Instagram. Vai botar no status! El Gato, vai acelerando. Já tá mais de 133 por hora. El Gato, abaixou a velocidade. Eu tô vendo anda por ali, eu tô vendo que ele botou Ai já, o gelado. meu Deus! Vai ser atropelado por um carro, Deve ter dois homens negros puxando isso aqui, ó. Nossa, ah, de escravidão Já libera muito dano por ali. Agachou, levantou! Calma, gato! Ai! Caraca. Gato. Você fez um bug de agachar tá Isso é errado! É errado porque eu perdi ponto só, é certo quando você ganha ponto, desgraçado! Ele ua foca Que piada velha. Aquilo que convém a nós, aquilo que é, de certa maneira... Velho, tipo, ele é louco, cara. Ele é louco. Ele tava gritando, falando pra caramba e do nada... Tá calmo, velho. Ele, tipo, não acontecia nada. Nos agrada, não é errado. Agora, se nos atinge, é errado. Quando é que a gente vai parar? explicar com a coisa. Já botou o um gelo, vai tomar o um ruchadão, ele gato já buscou a dor de mão tem. É gato, ficou sem bala. Vai que vamos cantando! Ai, cantando! Vai pulando, Lopes, desgraçado! É o ritmo do carnaval! A panelada! Mentira! Apanelada. Nossa, mano! Muita paciência nessa bosta Mano! Mano, o cara deve ter ficado muito bravo, velho. Muito bravo! Morreu na panela, e ele, ele, ele, ele grita, velho. Meu Deus. Mano, esse vídeo tem 20 fuck minutos, mano. Você não entra no carro, acelera, bota aqui, te Deixa o like aí. Só sete kills, só o Tá todo mundo aqui em Brasília, sabe? Eu sou uma lenda do deserto. Um espírito indomável, um nômade que anda por purgatório procurando quem possa tragar. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sei que às vezes eu falo merda nos vídeos e, de fato, eu acho que... Ah, que se dane também. Eu não tô nem aí mais nessa vida mesmo. Eu já quebrei tanta cara. E Hoje eu só tento me expressar os meus sentimentos, mas eu peço a todos vocês que, como eu fiquei quatro dias sem postar vídeo que vocês é, me ajudem a é, se inscrever no canal. nem sabe você vem assistir meus vídeos aqui e, tipo, tu nunca se inscreveu no meu canal. É, ajuda muito você se inscrever no meu canal, porque assim você é meio que obrigado a continuar assistindo meus vídeos, né? Me acompanhando. Ficaria feliz e muito grato se você se inscrevesse no meu canal. Se você tá assistindo até aqui, provavelmente você gosta de mim. Se você gostou de mim, vai. Admite, cara... Você sente alguma coisa com mim. Você tá até pensando em se relacionar comigo. Quer café, não? Tô narrando, É… Ele é meio irresistível, vai. Agora não quer, não. Tô narrando. É, não observou esse Olha lá. Olha lá, tá Tem, que dano! Mais um vídeo! Ajuda compartilhando o vídeo, Meu Deus, quer jogar muito. Compartilha o vídeo aí. Pede pros seus amigos se inscrever. Vamos trazer muita inscrição pra cá, porque o gato tá parado. O gato tá largado, cara. Eu pareço gato mesmo, porque gato é um bicho folgado que se acha auto-independente, né? O gato é um cara que não precisa de ninguém. Já reparou como que gato é? Gato, do nada, ele foge de casa e isso. sou autossuficiente. E daqui a três dias ele morre, porque é um desgraçado. Você não é ninguém, gato fedorento. Quando é que você vai entender isso? Roubar meu carro, tá tendo furto no Free Fire. Volta aqui, desgraçado. Nossa, levaram <risos> o carro embora, Beberam velho. Dano. Tem, tem, tem, tem como você rouba meu carro? Não tem segundo. Vai a pé pra cá. Que? 8 kills, só pouco. Solo ranquete. Só mata. Aqui não tem boot, não, viu? Vocês viram o kill aí? Aqui tem boot, não. Aqui uma ruxa em cima do, do, do cara que zerou o, o, o, o, o, o, o passo de elite. O passo de elite saiu ontem, o cara tava zerado, você viu com a roupa, né? Aqui tem dessa, não. Aqui mata mestre. Vocês viram que eu já matei um mestre ali também, né? Aqui não tem dessa. vou matar mais merda daqui a pouco. Aqui, né... Ai, eu fiz 30 kills! Matei sete caras que não sabem nem apertar o botão de andar. Aqui é habilidade, rapaz, já viu antes, descendo por ali, liberada! Olha isso, velho! Tô vendo um peixinho ali nadando, vai liberar mais dano! Cara, como que ele nadando, vê isso, pescador, cara? Chegou, botar gelo, bu! Como ele vê isso, cara? Tem um cara desgraçado, libera muito dano por aqui. Vai esfumaçar, vai pegar fogo, pega fogo! Cabaré, hoje eu não meter no pé! Que… A habilidade, ela depende de alguns fatores, né. Dentre elas, a igualdade. Né? Você só pode dizer que alguém tem habilidade quando você encontra alguém com o mesmo nível de conhecimento, mas o outro rapaz com o mesmo nível de conhecimento... Ele tem grande vantagem em cima do outro. Isso se chama habilidade Gelo! É assim, Pratino, ó. Gela sem dó, viu, filho? Tomou bala, gela. Tá bom, Pratino? 10 que o seu arranque é pouco. Lá vai ele gata, agachou levantou vai tentar subir um capa por aí ele já fez ali a sua proteção de gelo tem já tomou vinte cinto rabinho corta pra esquerda pega a couve na árvore porque é mais importante a árvore ela nunca vai ser derretida mas no Free Fire não tem fogo, nem mesmo. E Tem um carro por ali, El Gato, 25, aqui é 8, é 9, é 10, Olha é 11, isso, é 25, aqui é 12. Ele cortou pra esquerda, já colocou um gelo, esse carro não vai sobreviver. El Gato bota fogo no carro, bota fogo no rabo do carro, é 13, é 14, é 15, Que é o Gato, mito do Free Fire. Vai constar meu jeito, eu quero mano. bater recorde de Deus nesse vídeo. Isso aqui vai é bater o meu recorde de que, ó. Provavelmente eu devo ser uma lenda e não tô sabendo disso. El Gato vai recusar <risos> na mira, ele precisa pegar a posição, precisa chegar bem na ser puxa a panela na mão. El Gato vai correndo. Já tem ali uma moto, El Gato, pode meter o ruchadão na moto. dele que Corre rápido! El Gato, vai olhar nas costas. Não pode, opa! Já vi alguém ali, busca a corvo na árvore. El Gato, olha pra esquerdinha ali, rapaz. Tem... Não, não. Aparentemente é só um loot. 11 que o pouco. 11 que o pouco. Ele é gato vai pegar a ponta de safe. Essa é, é... Ah, ajuda, seus vídeos. Compartilha aí, pô. Mas fiquem brabo comigo pelas coisas que eu falei. Lembra que eu comecei o raciocínio no começo do vídeo? O importante é a gente não se irritar com o pensamento alheio, pô. Somos todos seres humanos, pô. A nossa criação afeta o modo da gente pensar. Então, vocês não sabem os meus dramas, <risos> meus sofrimentos e eu não sei os dramas e o sofrimento de vocês talvez se eu conhecesse vocês melhor eu entenderia o fato de você gostar de carnaval é, então eu te peço desculpa, fica bravo comigo não eu amo vocês, só quero o um mundo melhor oh, pra todos oh, tomou nós tomou na panela Ele gato tem nove gelo, gelou. Ele gato vai tentar relar mais um kit, vai dar tempo, o gás chegou, o gás já vai chegar doendo. ele gato corre, acelera, pula, gelou. Ele gato não tá safe ainda, Nossa, vai tentar mano. relar mais um kit, vai dar tempo. Ele gato corre panela na mão, vai pulando, ele tomar a primeira bala, gelou. Tá safe do Bruno Lembro! Ele gato vai relar mais um kit. É Tem um cara ali, velho. ele gato, Nossa. Aqui não, ah. papai. Ele gato já vai buscando cobre gelar. Tem gente ali em cima, ele gato, pega essa grossa, rapaz. Libera dano, tenta subir capa, não vai. Meu Deus do céu, tão um lixo. Ele gato, busca co... Opa, ah, deixa ele na, na, na casa. Preso. ele gato Vai tomar capa, burro. Ele gato, não faz merda, rapaz. Tu tá com 12 kills só lá, quero. Falta três, né? Se eu ganhar essa partida, você vai dar um like no meu vídeo? Eu nunca te pedi nada, a CF já fechou. Elgato tomou muita barra, Ele Elgato, agora não tem o que fazer, tem três caras vivos. Elgato precisa matar os três pra sobreviver. O primeiro vai sair aqui, Elgato vai precisar subir capa, Ele é esperto, cara, ele esperou, cara. Só tem mais um, pulou, tirou, é mestre! A camisa dele, aqui mata a boot! Não, rapaz, aqui mata, é top global! Olha, meu HP já vai subir naquele cara. Ganhou. Caraca! Não foi capa, mas foi boiar isso. que importa. Só 14 kills. Lembra da promessa do Só 14 de Um beijo no seu bumbum. Você devia estar por festas. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. Ó que gostou. O samba pra gente. Eu sei samba. Eu sei samba. Bom, mano. Então é isso. Eu tenho uma coisa aqui que... Velho, eu gostei desse cara. Eu vou deixar o like com certeza absoluto. Eu vou deixar o like pra ele. Mano, na moral. É o gato joga demais, velho. Bem que fa falaram pra mim. Quando eu fiz o React do Pew comentaram sobre o El Gato. Falaram que ele era, ele tinha esse nível bom mesmo de, de jogatina do, do Free Fire. Mas agora eu quero saber uma coisa de você, mano. Me fala aí o que você acha do El Gato. Comenta aí no vídeo. É, dá umas dicas também de como jogar Free Fire. E quem sabe eu não vou jogar esse Free Firezinho maroto. Então, mano, é isso daí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Compartilha com algum amigo que também gosta do Elgato pra vir aqui. É, não esquece de comentar mais reacts aí que você quer que eu traga. Tamo junto, manos. Valeu. Tô indo. Tui.